Boa noite a todos. Estou muito empolgado com o assunto dessa live hoje e tenho um convidado muito especial, né? É um além de pastora muitos anos, é um teólogo, um escritor, né, um homem de Deus respeitado e nós vamos ter uma conversa a respeito do estudo da palavra com o pastor Walter Brunelli, né? É muito muito bom poder receber, é, é, não apenas de homens que conhecem a palavra como ele, eu tenho alguns materiais, inclusive, de consulta, uma enciclopédia dele aqui em casa, bem utilizada, mas, para mim, o mais importante do que só ver o conhecimento é quando você vê a vida. Muito tempo antes de conhecer pessoalmente o pastor Brunelli, né, até por ter muitos amigos em comum, é, a gente acaba ouvindo as histórias. E o mais importante é uma vida de integridade, de frutificação, de bom testemunho, né? uma vida familiar, exemplar, no final nós vamos ter uma participação aí do Ricardo Brunelli, o filho do Walter, conosco, e acredito que vai ser um tempo, assim, especial. Então, quero né, chamar, convidar o pastor Walter Brunelli e dizer que é uma alegria, um prazer enorme, meu querido, poder é, ter essa conversa com o senhor hoje. Outro dia alguém falou, pastor... É, o senhor parece que é contra a mensagem de encorajamento. Eu falei, de jeito nenhum, porque ela é bíblica, né? Paulo e Barnabé, quando decidem voltar visitando aquelas cidades dos gentios, onde estabeleceram igrejas, eles queriam fortalecer os irmãos na fé, o ânimo dos discípulos, mas eu falei para ele, a mensagem de encorajamento é bíblica, porque não é bíblico, é falar só isso, o tempo todo. Né? Então, a gente vai encontrar, por exemplo, nas cartas do Apocalipse, o senhor Jesus tanto demonstrando apreço, reconhecimento, encorajamento, conheço tuas obras, teu labor, tua perseverança, suportaste provas por causa do meu nome, puseste a provas, se dizem apóstolo, não são, mas ele também vai lá e diz, mas tenho contra ti, né, que abandonaste teu primeiro amor, arrepende, então é, é, a minha única dificuldade não é quando alguém prega encorajamento, é quando só se prega isso. No outro dia é. uma pessoa falou assim, ah, mas esse é meu chamado, falei, eu entendo e você faz isso muito bem, mas se você só tem essa característica, é aí que é importante entender o ministério plural né, e a importância de que outros entrem para cooperar em outra área, o povo também não aguenta domingo após domingo o resto da vida só cajadado. Né? mas dizer que nós vamos educar os filhos só passando a mão na cabeça e dizendo que eles são amados, a gente sabe que na prática isso também não funciona então, é, é, para mim hoje eu acho que falta equilíbrio não só é, é, em relação ao conhecimento bíblico como um todo, mas acho que falta o, esse equilíbrio de estilos. Né? Então, aqui na igreja, eu me lembro, assim de, já desde o início da igreja aqui em Curitiba, eu batendo na tecla, mesmo com aquele fã clube que quer que você pregue todo domingo, eu dizer gente, vocês precisam de uma dieta balanceada. Né? E para a dieta ser balanceada, nós precisamos de outros ministérios, tanto locais como extra locais, que vão nos ajudando a criar uma perspectiva e uma abrangência maior. Né? Agora, além da gente estar tá, talvez em falta, porque muitas vezes você tem aquelas, aquelas lideranças, são pessoas tão centrais que às vezes não dividem tanto o público com outros, que também tem é, é, perspectivas diferentes a, a, a acrescentar. Bom, Paulo diz isso aos gálatas, né? O Deus que operou em, eficazmente em mim, o apostolado da incircuncisão, operou em Pedro da circuncisão. Aí diz, quando reconhecer a graça que me foi dada. Então, a gente tem que reconhecer a graça de cada um. Alguns têm graça para encorajar, outros têm graça para corrigir. É raro alguns, alguns têm graça para os dois. <risos> não, é, não é tão frequente. Mas eu acredito que é, é, esse é um ponto, e o segundo... É essa questão da, da macrovisão, a cosmovisão bíblica, que está cada vez mais ausente, né? É, é, Tornou-se comum é, é, o, o, a teologia de um versículo só, de uma página da Bíblia só, né? Então, assim, eu, eu amo é, é, é, pregadores expositivos. Mas eu digo para a turma, gente, quando você olha na história bíblica, né, você encontrava muito mais gente como em atos... 2 Pedro, né, em Atos 7, Estevam, que vem percorrendo a Bíblia toda e juntando as peças do quebra-cabeça para encontrar a macrovisão, do que só a gente que falava de um único é, é, é, versículo ou de um único texto. Então, assim, é, em relação aos estilos, também, sou a favor da diversidade, mas o que a gente não pode é perder a macrovisão. Eu acho que o, o senhor, né, lecionando matérias como teologia sistemática, as doutrinas, eu acho que às vezes deve dar uma agonia... Vendo gente simplificando demais as coisas, né? Que, pastor, que... eu, eu só vou fazer um comentário. Bem, na hora bem. que te apresentei, eu só mencionei que é pastor. Mas eu queria fazer questão de dizer aqui né, que o pastor Walter Brunelli é pastor da Assembleia de Deus Bereana. Ninguém dá um nome desse na igreja né, <risos> se não é alguém <risos> profundamente preocupado com a palavra. Né? A palavra de Deus diz que depois de Paulo sair de Tessalônica, que ele foi ministrar em Berea. E a Bíblia diz que os bereanos eram mais nobres, porque eles iam conferir nas Escrituras se as coisas eram daquela forma. Né? E eu gosto, inclusive, do termo nobre. Porque não diz que eles eram chatos. Né? É, é, <risos> na verdade, os tessalonicenses poderiam ter crido é, é, é melhor se tivesse ido conferir, então não conferir apenas para rejeitar, eles acabaram rejeitando coisas por não conferir. Pois e às vezes é. a gente aceita coisas que não deveriam, né, por não conferir. Então eu, eu, eu esqueci de, de, de mencionar isso na entrada e queria aproveitar e falar. Bom, já que eu, eu te interrompi antes de devolver a bola, vou comentar só mais uma coisa. É, algo que me chama a atenção, ouvindo, prestando atenção, por exemplo, no no discurso, no ensino de Jesus, é dizer, ouvindo, mas a gente lê, né? Tem hora que eu me coloco lá dentro e parece que eu ouço ele falando em português comigo. Mas, <risos> é, quando Jesus está na tentação do, do, do deserto, e o diabo o, o tenta, num daqueles momentos, ele usa a Bíblia. É lógico que a aplicação era distorcida, uhum. né? Mas ele usou a Bíblia. Ele diz, olha, você pode pular do pináculo do tempo, porque está escrito, e aí cita o Salmo 91, tem gente que acha que o diabo tem medo do Salmo 91, ele sabe de cor. <risos> ele diz, está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guarde. E Está lá usando bíblica, Bíblia e aplicando isso fora do, conselho, do contexto. É. Jesus responde, também está escrito. E eu acho fantástica essa resposta do também. Né? Porque ele está dizendo, a verdade da palavra, ela não é estabelecida por uma única declaração. Tem que ter acordo, tem que ter harmonia. Né? Então, quando ele diz, também está escrito, né? não tentarás ao Senhor teu Deus, ele está dizendo, se você for nessa direção, com essa interpretação, você tem uma contradição. E hoje em dia as pessoas pegam versículos, isolado da, da doutrina como um todo, e tentam simplesmente fazer a mesma coisa que o diabo diz, não, mas está aqui, está escrito. Né? E a dificuldade deles é entender que o está escrito não é só a porção que ele está usando, é qual a concordância disso com o todo. Né? Então, por exemplo, nas discussões de, de, de Jesus é, é, com os, os fariseus, e diz, olha, vocês dizem que né, o, o Messias é filho de Davi. E havia uma concordância, porque isso era uma revelação clara de que ele viria da linhagem de Davi. Ele diz, se ele é filho, por que é que, ele, é, que, é que Davi chama o Messias de senhor? E aí todo mundo emudece, porque Eles haviam dado uma ênfase específica sobre ele como filho, mas não conseguia entender que ele era senhor até sobre né, os, os patriarcas que o antecederam. Numa outra conversa com os saduceus que negam a, a ressurreição, Jesus, além de mostrar que eles não entendiam né, é, é, a respeito do que a Bíblia ensina sobre ressurreição, ele ainda diz assim, a, a escritura diz que Deus é Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e ele não é Deus de de mortos e sim de indivíduos, ou seja, o tempo todo ele, a gente via a necessidade de calibrar pessoas que estavam usando textos bíblicos, mas estavam saindo da rota, então eu só queria deixar claro que quando nós falamos desse todo, né, não quer dizer que a pessoa tem que saber a Bíblia de cor, né, não quer dizer que ela tem que conhecer todas as coisas, mas ela tem que ter o um mínimo para não se deixar ser levada por aplicações, eu, eu nem questiono, porque às vezes tem gente que é bem intencionada, nem, nem todo mundo está né, ali consciente, tentando promover um engano, mas como diz lá no livro de Oséias, o meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. Uhum. Então, é, é, o, o senhor que tem essa, essa graça, né, tem a capacidade de trabalhar assim tantas doutrinas, porque você disse, ao mesmo tempo que a gente precisa dividir e fatiar o assunto, você tem que ir contando isso de maneira que as pessoas também ensinem o todo eu acho que um dos grandes desafios é que as igrejas têm deixado cada vez mais o Ministério de Ensino para viver de cultos. Né? E, às vezes, um único tipo de culto não dá para você cumprir todo tipo de propósito. Então, por exemplo, outro dia, na, na nossa igreja, nós trabalhamos com grupos pequenos nas casas. É, e um irmão falou assim para mim, poxa, pastor, eu já vou no culto no domingo, eu tenho que ir de novo em outro culto numa casa durante a semana? Né? E até porque a gente, durante a semana conversa a respeito do que foi falado no domingo, no sentido de uma aplicação prática, tipo, o oh, pastor falou de perdão, a gente sabe que tem que perdoar, é fácil perdoar? Não, como? Então, aí começam todas as aplicações, mas eu falei para ele, olha, o propósito da reunião não é apenas repetir o que foi dito, além de te ajudar na aplicação, eu falei para ele, o que você tem que entender, que reuniões diferentes atendem a propósitos diferentes, eu falei para ele, 1 Coríntios 14, 26 diz, quando vocês se reúnem, um tem salmo, outro tem doutrina, um tem revelação, outro tem língua, outro tem interpretação. Eu falei, ele está falando de uma reunião onde cada um contribui com algo. Eu é falei, você consegue imaginar né, um dos nossos cultos, onde a gente chega perto de duas mil pessoas na reunião, se todo mundo for participar? Aí eu falei para ele, isso é possível? Ele falou, não. Eu falei, mas lá, naquele grupo na casa é. Então eu falei, aqui o propósito do domingo é que você, além de entregar a adoração a Deus, você venha receber ensino, fortalecimento, encorajamento. Mas lá naquela outra reunião você vai dar. Então, se a gente não separar os tipos de reunião, nós não vamos conseguir ser a igreja em todas as suas frentes com um único estilo. Então, com essa da gente centralizar um culto, né? E que o culto tem que atender necessidade desde o não crente, do, do crente novo, o que Paulo falou, não dá para dar alimento sólido né, para criança e não adianta você também ficar oferecendo leite para o adulto. Então, se a gente vive num único culto, onde todo o auditório está reunido, você vai prejudicar um lado ou um outro, ou ambos, né? Porque tem gente que tenta ficar no meio e não serve ninguém. Então, eu particularmente imagino, e, e queria que o senhor me falasse a respeito disso, é, o quanto é importante que a gente, paralelo aos cultos, tenha uma vida de aprendizado bíblico. Eu sei que algumas igrejas hoje não têm estrutura para oferecer, e eu nem culpo. Tem uns pastores que são heróis, foram jogados na fogueira, formados no facão, não passaram por isso, mas hoje há muitos recursos, inclusive vou falar depois de uma das ferramentas que o seu ministério oferece, que ajuda as pessoas a entender, bom, então, paralelo a essa vida de culto, eu preciso crescer. Eu acho que hoje, entender essa diferença também é um ponto crucial para a gente resolver essa necessidade. O que o senhor acha? É, primeiro, essa questão do preparo é fundamental para quem usa um microfone, para quem sobe em cima de um povo. Fazer igreja não é algo tão difícil, principalmente num país como o nosso, em que as leis permitem. E hoje, eu até louco a Deus por isso, Deus tem seus caminhos para expandir o evangelho, para a expansão do evangelho. E Paulo era muito aberto para entender isso também. né? Não importa que o evangelho seja pregado. Só que você deve ver que lado diferente nos públicos. Há públicos que são mais cuidadosos com a exposição da palavra e há outros que valorizam muito o louvor, a música. E o tempo todo. E eu ainda peguei, já vi algumas vezes acontecer, desde a minha infância no Evangelho, às vezes aquele obreiro que é preguiçoso para estudar, o fato é esse, preguiça é a melhor definição para ele. Ele não se prepara. E ele deixa o culto rolar, rolar com música. Aí ele começa a desfolhar a Bíblia, ele está lá com a Bíblia, ele está tá procurando o que falar, ele não achou nada. Aí, é bom, devido a... a, a, a, a até, até uma expressão, o avançado da hora, eu vou deixar para outro dia, vai deixar para outro dia, porque ele não tem. E a igreja dele ou está desacostumada com a palavra, ou está numa inanição tão grande, clamando por alguém, que prega. Então, quando um pregador tem uma mensagem para uma igreja e pouco ouve mensagem, os irmãos ficam em delírio até, entusiasmados, porque eles não ouvem normalmente uma boa palavra. Então, o que está acontecendo? Está faltando uma dosagem. Os nossos cultos estão muito deles, sem dosagem. perdoe usar um termo chato, mas às vezes eu, é como eu defino. Alguns cultos, eu vou repetir a palavra, são chato eram para ser agradável mas ele se torna cansativo, porque gasta-se aquele tempo no entusiasmo, no pula, no bula pula na música, mas o que alimenta o crente é a palavra de Deus. Meu filho Ricardo é músico, ele é pregador, tem DVD gravado, com louvor e adoração, mas ele é um homem da palavra, ele é esmerado na palavra, meus filhos, como seus, foram criados na palavra. Minha filha Rebeca, com quatro anos de idade, me fazia pergunta de escatologia, né? E assim é o ambiente aqui em casa, porque sempre nós valorizamos a palavra de Deus. A palavra tem que estar em primeiro lugar. Na hora da dificuldade, deixa o irmão chegar, pastor, o que, que eu faço? Vai cantar, irmão. Né? Vai cantar, vê se você acha uma letra aí que te edifique de música, porque você não tem hábito com a Bíblia, você não tem familiaridade com a Bíblia. E a Bíblia é o nosso alimento, é o nosso sustento, e se o crente, num tempo como o de hoje, não estiver bem aliado com a Bíblia, ele vai ser vítima de muitos ataques. Ataque das seitas, né? Ataque de doutrinas erradas, ataques do mundo, ataques da mídia, ele vai para a escola, ele começa a ver um novo mundo, e ele entra em crise na fé. E chega para os pais, ah, eu não sou obrigado a acreditar em tudo que se prega na igreja. Aí vai. Eu, eu, a gente lida com essa geração, porque não, eles não estão fortalecidos, as defesas espirituais estão fracas. Como é que você fortalece as suas defesas espirituais? É com a palavra de Deus. Quando Davi diz escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, ele está dizendo a palavra de Deus é o meu escudo. Se vem o pecado, eu sei que resposta dar a ele. Se a minha mente começa a ser atacada por pensamentos lascivos, eu sei como dizer, ô, oh, para, para, para, para tudo aí. Porque eu sou fortalecido pela palavra. Isso desrespe... é o meu dia-a-dia, dia, desrespeito à a vida, à minha convivência e tudo. Pode falar. É o mesmo exemplo que a gente vê em Jesus, é. né? O diabo tentando, está escrito, está escrito. Eu gosto desse Salmo 119, 11. Foi o primeiro versículo que minha mãe me fez decorar. Eu acho que eu tinha uns quatro anos de idade, né? E ela disse, isso vai te ajudar a vida inteira. Né? Então, o, o, o conhecimento bíblico não é só... É, é uma necessidade de informação, Não. é alimento, fortalece a fé, a convicção, nos protege. A, a, a palavra de Deus, ela tem duas funções aí. Uma é informar e a outra, formar. A minha mãe estava lá em casa, mexendo na panela, fazendo a comida, eu eu tenho duas irmãs, uma é bem mais nova, mas a outra é casada com o pastor também, um ano é meio mais nova que eu, arroz. A minha mãe ficava lá no fogão contando histórias da Bíblia para gente. Um dia eu fiz a pergunta, eu não lembro que idade eu tinha, mas eu não estava acho que nem na escola ainda. Mãe, por que, que fala, a Bíblia fala tanto de sangue, sangue, sangue, sangue? É muito chato esse negócio de sangue, mãe, é muito feio o sangue. Por que, que a Bíblia fala tanto que Jesus derramou sangue por que a gente canta o sangue de Jesus me lavou? Eu estava preocupado com o sangue. Meu amigo, senta aí, eu vou te contar. Deus, ele odeia tanto pecado, que a única maneira que ele encontrou para mostrar quanto pecado incomoda o coração dele é com o sangue. E o que, que tem a ver, mãe? Não, peraí. aí. Ele tinha ensinado as pessoas lá no tempo dele, lá no passado, sabe quando a Bíblia foi escrita, aquela gente, você já ouviu falar dos profetas, eu lembro disso, sabe, Luciana, é impressionante, eu, e ela lá, mexendo. Então, ele falava para eles assim, se vocês quiserem chegar perto de mim, terem amizade, comunhão comigo, vocês querem ser meus amigos? Vocês precisam oferecer um culto com sangue. Aí vocês vão ter que matar um animal, vocês vão ter que... Matar um animal. Pode ser uma ovelhinha, pode ser um cabrito. Mãe tinha que fazer isso? Tinha, meu filho. Tinha que fazer isso. Aí tinha que levar para o sacerdote. Quem que era o sacerdote? Era o pastor da igreja, meu filho. Era o pastor daquele tempo chamava sacerdote. Aí o sacerdote pegava aquele animalzinho e botava no fogo. Mas ele já estava morto, né? Sim, o sangue já tinha derramado. Mas por que, que Deus queria... aqui? Porque ele tinha que mostrar... Quanto que o pecado incomodava ele. Não tem outro jeito. Aí Jesus veio. Aí, quando chegou a vez dele, sabe como é que Jesus foi chamado? Cordeiro de Deus. Sabe o que eles fazem com o cordeiro? Abre ah, o cordeiro. Ah, mãe, coitadinho. O que o cordeiro tinha a ver com o pecado dos homens? Pois é, o cordeiro, o cordeiro não era inocente? Então, Jesus também era inocente. Olha, gente, aquilo foi abrindo a minha cabeça. de um jeito. Eu entendi a teologia do sangue perto de uma panela e de uma colher de pau. E a minha mãe, sei lá que ela estava fazendo, lá que ela estava mexendo, e eu estava ouvindo essa história, aquilo entrou na minha cabeça, sabe o que era isso? Não apenas informação, mas formação. Toda vez na minha vida que eu pensava em qualquer tipo de pecado, vinha a, a, a lembrança do sangue. Meu Deus, sangue, pecado, sangue, pecado. Eu associava, você vê, eu fui construído com aquilo. E hoje, eu me sinto muito confortável de pregar mensagens que exaltem a importância do sangue. Porque aquilo penetrou em mim. Então, quando eu vejo o sangue, a mensagem do sangue, eu penso que é o escudo, é a arma contra o pecado. Eu lembro que eu, toda vez que eu penso em pecado, eu penso, gente, isso é matar o filho de Deus novamente. E a Bíblia diz isso. Né? Acho que eu me estendi um pouco aqui. <risos> Porque o que sua mãe fez foi, além de trazer, além de usar de uma boa didática para traduzir isso na sua linguagem, ela demonstrou que tinha o um conhecimento geral, a macrovisão. Né? Porque quem não tem acaba inventando uma explicação e às vezes até baseado numa informação limitada, porque ele só tem uma parte. Eu acho que a responsabilidade dos pastores hoje é muito grande. Não, e não é só é, é, é quando a gente está no púlpito. Né? porque além da, da pregação, nós ainda temos aconselhamento, né? um, um texto que eu escrevia desde o início do meu ministério pastoral, em quase todas as bíblias que eu, que eu tive nos, nos primeiros anos, eu fazia questão de escrever ele, abria a capa, a primeira coisa que eu via aquele texto era Malaquias 2.7, que diz, os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, né? e dele devem os homens procurar a instrução porque é mensageiro do senhor dos exércitos né? então eles iam até o sacerdote para saber o que fazer e ele tinha que conhecer a lei a ponto de explicar né? então hoje uma preocupação enorme que eu tenho até porque o meu chamado assim como o seu não é só o pastorado, é o ensino né? é que a gente leve as pessoas a entender a importância desse aprendizado é, vamos, vamos olhar por exemplo em Atos 19 quando Paulo chega em Éfeso prega o evangelho, primeiro ele começa falando nas sinagogas, são reuniões semanais, depois ele tira o grupo dos discípulos, dos que já estão crendo, e a Bíblia diz que durante dois anos, ele reuniu diariamente com eles, você consegue imaginar um currículo, porque hoje em dia a gente tem cursos de dois anos, uma aula semanal, você consegue imaginar dois anos com o apóstolo Paulo, todo dia recebendo descarga doutrinária, né? aí não, não é de admirar que no final daquilo a Bíblia diz, toda asa ouviu a palavra, porque não era só Paulo pregando, agora essa turma que ele está não só informando, mas formando, eles começam a sair, no início levam seus lenços, aventais, talvez não tenha toda a segurança, então a gente vê sempre o, o, o impacto, bom, quando a gente lê os evangelhos é difícil, porque não está tudo escrito, mas diante do que está, eu chutaria que em torno de 70% do ministério de Jesus era ensino, né? Ele ainda tinha que pregar, né? Outro dia alguém falou, pastor, qual a diferença de pregar e ensinar? Eu falei, pregar normalmente é explorar uma informação que as pessoas já têm. Ensinar e explicar de uma maneira que eles entendam é, é, aquilo que talvez elas, elas não compreenderam com clareza. E Jesus se, se deu... Né, se entregou esse ministério de ensino de uma forma assim, impressionante. Então, uma oração que eu tenho feito a Deus. Eu, eu, eu não gosto de ficar criticando o, o sistema. Ah, tá faltando, tá faltando. Ok. Em vez de só pensar problema, vamos pensar solução. Como eu disse... Eu tenho pastores que eles foram jogados na fogueira, sem, sem ter escolhido, sem ter pedido isso. Um amigo meu me contou, ele era só o líder de louvor, o pastor da igreja caiu, não tinha ninguém para pôr, botaram ele. Ele disse que no primeiro domingo que ele foi pra cá, ele preparou a mensagem lá em cima do salmo, né? Que assim como o servo, a versão dele não era cor era o servo, né? Anseia pelas águas. E na hora que ele foi pragar, tão nervoso, disse que deu um branco nele. E ele olhava aquele servo escrito na Bíblia e ele, ele só lia corvo. E aí ele começou que quando o povo, o servo, ele falava servo pensando no povo, ele sai voando em busca da água, e a mulher dele na primeira fila, tipo assim, não voa não, ele, voa sim senhor porque ele queria aparecer ainda que estava ele falou, ele falou pra mim um dia, falou, Luciano, tinha uma teóloga sentar na primeira fila ela dava quase volta, e eu pensando Deus está pegando ela, ele falou cara, no meu primeiro sermão, eu perdi quatro famílias da igreja, porque ninguém mais queria me ouvir então assim, eu não vou culpar uma pessoa que foi jogada na fogueira mas a gente tem que pensar soluções então, já que muitos foram ganhando gente sem saber que ia ter que virar o pastor deles, não tiveram oportunidade ou condições de ter formação, não sabia disso. A pergunta a ser feita é como nós podemos arrumar, né? Então, eu acho que há soluções de ensino. E é aí que eu, eu já quero introduzir uma ferramenta que vocês têm usa e que a gente também tem procurado usar, que é o ensino à distância, né? Então, assim, um dia alguém me perguntou, pastor, é, é, a gente percebe que o senhor... É, é, é, realmente bate muito na tecla aí do ensino à distância, eu falei, não, eu bato até quando vocês não percebem. Quando eu comecei a pregar e a gente não tinha internet, a gente distribuía mensagens gravadas, era a época dos cassetes ainda, né? eu, eu tinha uma revista, é, é, é, ela chegou a ser mensal, depois a gente aumentou o volume e, e mudou ela para bimestral para melhorar e facilitar a questão dos custos, mas era sempre pensando assim, poxa, eu vou pregar num monte de lugar, eu vou ter um contato com aquela pessoa uma vez, se eu quiser oferecer mais, então a gente sempre pensando como o ensino pode chegar, aí conversando com essa pessoa eu falei, olha, Paulo, ele escreve e diz, lá, Timóteo, a palavra de Deus não está presa, ele estava preso mas ele podia escrever e porque ele escreveu não apenas pessoas que estavam além do alcance geográfico dele foram alcançado, mas estavam além do tempo dele foram alcançado. até hoje nós somos alcançados, com o cara escreveu praticamente metade do Novo Testamento né? então eu acredito muito nessa estratégia, até porque ela pode ajudar a suprir a deficiência de determinados líderes, não só a deficiência de alguns que não tiveram formação, mas de alguns que mesmo que tiveram, eles não têm o chamado, a graça de ensinar e dar aos outros uhum. o que eles tiveram. Então, a gente tem trabalhado há muito tempo é, é, procurando levar é, né, é, é, todo o formato possível de ensino às pessoas. Quando é, eu tinha o hábito só de, de pregar as mensagens dos cultos, é, eu lembro que, em primeiro lugar, meu filho começou a campanha comigo, porque já é uma nova geração que tem uma outra percepção, dizendo, pai o senhor tem que fazer vídeo pequeno, quem vê seu vídeo grande não te ouve, né? mas o pequeno ele se anima, ele vai descobrir o que você tem, ele vai para o grande, e eu bati o pé, né? tipo old school mesmo, velho aguardo, não vou dar pouco alimento para quem não tem fome, eu tenho um irmão na igreja, é, é, é, relacionamento de muitos anos, o Marlon. hoje ele lidera toda a comunicação do nosso ministério, e ele falava para mim, Luciano, vídeo no YouTube hoje, passou de 7, 8 minutos, as pessoas não param, você precisa produzir um conteúdo menor, e eu falava para ele a mesma coisa, eu falava para o meu filho, até que um dia eu estava lendo lá o livro de Abacuque, e vi Deus falando com ele, escreve a visão, grava em tábuas, para que possa ver até quem passa correndo, eu pari, falei, peraí, tem um texto que mostra que o senhor preocupa com quem não vai parar para dar atenção à sua palavra, e naquele dia, quando me chamou a atenção, que eu acho que eu baixei a guarda, o Espírito Santo falou comigo, ele falou, olha, eu quero que você faça duas coisas daqui para frente, você não vai gravar só, ele falou, eu não estou não pedindo, não estou te orientando a parar de pregar suas mensagens de uma hora, né? mas ele disse, você vai produzir alguns materiais menores, e ele dizia, a partir de agora você vai produzir outros maiores, então, é, é, eu lembro que foi em 2017 que eu comecei a pegar mais pesado com essa questão dos cursos, das aulas. Uhum. Né? Então, assim, a gente atira para todo lado, sempre com a mesma estratégia. Alcançar as pessoas além do nosso limite geográfico, além do nosso tempo. Né? Então, assim, tem gente que não pode pegar o culto no domingo. Vá assistir a versão gravada depois. E a gente tem que usar tudo isso. Mas uma das maiores preocupações minhas no momento não é nem só o vídeo pequeno, e nem só a mensagem corriqueira do culto que por mais que a gente tente colocar conteúdo é, é você a menos você pregue muitas séries né e às vezes eu ao longo do ano as pessoas não têm ideia de que eu intencionalmente estou construindo algo ao longo de meses então é uma mensagem aqui ou lá, daqui a pouco eu digo olha fala aquelas duas por isso eles opa né mas tirando isso eu, a gente tem trabalhado muito com a questão da escola e, e uma coisa que eu tomei conhecimento, já numa outra vez que estive na igreja de vocês, sem ser essa agora a última, é de que vocês têm um material de capacitação né, bíblica. Eu não vou só chamar de um curso teológico, mas é uma capacitação bíblica, porque isso é uma ênfase de vocês. E apesar da gente ter a nossa escola, na minha escola, eu brinco que o menu é à la carte. Né? A gente não tem, pelo menos até agora... É, é, vamos começar a construir isso, um trilho, né, então se eu, a pessoa entra, não né? eu quero fazer tabernáculo, eu quero fazer escatologia, né? eu quero um curso sobre casamento, a gente foi separando e deixando as pessoas à vontade, só que eu vejo muita gente me pedindo, e passou, eu queria uma construção lógica, que me ajudasse a ter a macrovisão bíblica, e de tanto me pedirem, eu já tomei a decisão que em 2021 nós vamos nos organizar muito melhor para oferecer isso, mas... Né? eu percebi, pude ter acesso o Ricardo, seu filho, me apresentou a escola que vocês têm e eu fiquei surpreso, porque assim o senhor é a figura do ensino que eu respeito há muito tempo, mas eu não tinha conhecimento disso né? então assim, eu tomei uma decisão né? se pensar racionalmente no reino de Deus, nós não pensamos assim é, é, a gente olharia para o outro, era como um concorrente né? eu vou divulgar minha escola, não vou a outra quando eu vi o material que vocês tinham é, eu, eu realmente tomei a decisão e o propósito dessa Live além da gente falar isso tudo é poder divulgar né o, o, o material aí do Ministério ID que é o Instituto de discipulado por, por extensão Sim, né? e então assim eu comecei a perceber inclusive olhando o currículo é, o senhor vai saber de cor mas eu vou precisar dar uma consultada aqui eu comecei a perceber é, é, que por mais que eu já tenha perto de uns 30 cursos, vocês têm, por exemplo, nesse currículo muitos materiais que a gente não tem. Né? Então, o que alguns chamam de panorama bíblico são dois módulos de Antigo Testamento 1 e 2, dois módulos de Novo Testamento 1 e 2. Né? Eu, eu percebi que teologia sistemática nós temos três módulos com nada mais, nada menos do que Walter Brunelli dando aula, porque tem muitos outros professores, depois eu vou pedir até que o senhor fale. Né? Temos materiais aqui de história eclesiástica, hemenêutica bíblica, seitas, evangelismo, é, homilética, geografia bíblica. Isso é uma coisa assim que as pessoas têm uma necessidade enorme. Né? É, cultura e costumes judaicos que é outra ferramenta que às vezes ajuda as pessoas a entender melhor o, o Antigo Testamento, pragmática eclesiástica, e assim, isso aqui é um material é, riquíssimo, fantástico, e eu quero é, é, usar essa live principalmente para poder divulgar esse curso. Eu sei que você também permite as pessoas é, é, entrarem, fazerem por, por módulos ou matérias separadas, mas o que me chamou a atenção é a possibilidade da pessoa adquirir o pacote, por tempo vitalício, né? eu sei que se ela fizesse o equivalente a, a quatro aulas por semana, né? numa noite, quatro aulas, 45, depois de estudar três horas, ela em um ano fechou o curso. Mas tem gente que gosta de fazer mais rápido, Ricardo, seu filho, me disse de um obreiro de vocês que em 35 dias, eu acho que ele aproveitou as sérias, não sei, fez a imersão, né? Então, assim, uma, uma das coisas que eu gosto do, desse material de ensino à distância é que a pessoa faz onde quer, a hora que quer, no ritmo dela, não se desloca, às vezes aproveita ali o conforto da casa, né? E, então, assim, é, é, pode voltar, puxa, não entendi, vou recuperar, né? E, e eu... Eu, esses dias, tive que divulgar um evento nosso online e falei, gente, é lógico que não ter o ambiente, a gente perde algo. Né? Eu falei, é que nem você assistir o, o, o jogo de futebol ao vivo lá no campo e pela televisão, o ambiente não mesmo. Eu falei, mas por outro lado, eu falei para eles, a primeira vez que eu fui no estádio, o primeiro gol do, do, do time que eu fui assistir, eu estava conversando, eu não vi, e lá não tem replay, né? você perdeu, perdeu. Na, em, você está em casa na televisão, eles vão dar zoom, tem câmera lenta, né? Então, eu falei assim, essa coisa da distância, você perde por um lado, mas ganha por outros. E, e acredito que é uma ferramenta muito, muito boa. Então, o, o Orvalho, que é o nosso Ministério de Ensino, a gente decidiu fazer uma parceria com, com o Ministério IT, para divulgar esse, esse curso de, de teologia. Inclusive, nós já estamos aí, já está aparecendo o QR code na, na tela, né? Para quem tiver acompanhando a gente aí pelo YouTube, acredito que já está disponível o link na descrição. Para quem tiver nos acompanhando pelo é, é, Instagram, você pode ir lá na, na bio, é, você vai conseguir acessar o, o link, né? Agora, para qualquer pessoa em qualquer plataforma, você pode também acessar o avali.com, já tem um banner lá que vai te redirecionar. E embora as pessoas possam olhar isso eu queria que o senhor pudesse falar um pouquinho da escola, como é, é, nasceu isso, talvez falar um pouco dos professores. Eu sei que vocês estão sempre gravando de novo, atualizando, mas já teve nomes como Russell Sched, Ernesto Anini, verdadeiras lendas do nosso meio, oh. lecionando, oh. não só lecionando, né? O Ricardo me disse que o Russell Sched na época, isso ainda era em, em vídeo, não sei se era vídeo cassete ou DVD. É, aquela. Ele... É, era o o vídeo aqui, é. Tombo, né? ele fazia é. questão de comprar isso e, e distribuir para igrejas que não ele tinham ministério isso, de ele ensino, ele gastava dinheiro e comprava o nosso material para distribuir e um dia eu falei, doutor olha como o senhor até porque nós sempre produzimos paralelamente os livros textos, né? olha aqui ó. nós temos quatro livros textos do ID, cada um deles são quatro disciplinas, quatro matérias, quatro vezes quatro 16 matérias o Dr. Shede, inclusive, ele dava uma, um curso dele, ele dava aula numa escola, e ele comprava o nosso material para os professores usarem o nosso material como material didático. Eu falei, Dr. Shedd, o senhor usando o nosso material, e ele com aquele sotaque bem americano, eu não conheço nada melhor. É, um, <risos> né? um elogio, um elogio eu, desse, meu amigo. Isso é o Pelé dizendo eu, que você está jogando bem. É. é, ele sempre foi um grande apaixonado pelo id e quando eu insisti com ele, para ele, ele regravar, nós regravamos tudo, numa qualidade muito superior, nós temos hoje um padrão de gravação muito realmente bom, com câmera de novela, Deus nos permitiu hoje ter um estúdio bem profissional, né? O Ricardo tem uma empresa, uma produtora, ele trabalha profissionalmente com isso, ele pode, ele, ele nos criou essa condição. E eu falei com o Dr. Shedd, ele falou Olha, eu não vou mais gravar eu, Ele não queria me contar que ele estava doente Não demorou muito, eu fiquei sabendo Aí eu fui lo em casa, logo depois ele faleceu Mas o Dr. Shedd falou Não insista comigo, eu sou apaixonado pelo WID Mas eu não tenho mais condições Era uma pena E a Neia morreu com 103 anos Mas ele gravou Nós gravamos o Unity em 1999 e terminamos em meados de 2000 o ID nasceu, pastor Luciano, de uma experiência que eu tive nos Estados Unidos, eu vou contar brevemente. Eu estava no culto na igreja de um amigo, pastor Francisco Pires, lá em Ponto Anubíntico. E eu quis ir para aquele culto, era uma quinta-feira à noite, e... mas eu quis sentar lá atrás. Não sei, deus você chega, tem que chegar de gravata, quando chega de gravata, todo mundo já pode tá ter pastor. Né? Mas eu cheguei bem à vontade, calçadinho, bem à vontade, eu queria ouvir, eu queria sentar no último banco, eu estava cheia E no final do culto ele me viu falou, O Walter Brunelli que está ali falou, Vem aqui, rapaz, você está se escondendo aí Me chamou para fazer a oração final Então a igreja não me conhecia Aí uma irmã terminou o culto, eu estava conversando com ele, com alguns irmãos Uma irmã voltou e falou Pastor, eu tive que voltar para cá, eu estava no caminho, e ela não precisava por Deus Deus falou comigo que ele vai dar para o senhor uma madrugada, uma ideia que não será só para si, é para o mundo. O irmão vai acordar com uma ideia de um trabalho. E o seu filho Ricardo, queria fazer vestibular para medicina na época, quando eu também desejei isso lá atrás, Deus me tirou daquela, daquele caminho. E você não vai falar, mas irmão, não conhecia a gente. Você não vai fazer medicina não, viu, rapaz? Eu vejo você apertando botões, lidando com câmeras, computadores, um negócio assim, você vai ajudar o teu pai no ministério dele e vai ser uma obra para o mundo. Ela foi embora. falou, meu Deus, falou mais alguma coisa? Falou até do meu sogro, que estava na minha casa, esperando por uma cirurgia, um transplante de rim. Tem uma pessoa na sua casa, para saber que isso aqui é um sinal de Deus, que está esperando por uma cirurgia. Quando vocês voltarem, ele vai ser operado. A minha mulher falou, meu Deus, essa mulher... Nossa, que coisa espetacular, detalhista. De fato, quando chegamos, um mês depois, meu sogro foi chamado para fazer o transplante de rir. Então, eu, a gente via Deus naquilo. E foi passando o tempo, isso era janeiro de 97. Lá pelo meio do ano, já tinha passado julho, agosto, por aí, eu estava orando, Deus, o senhor não falou comigo lá atrás? E essa coisa que até agora não aconteceu? O que que é? Uma madrugada eu acordei, mas enfuguetado. Veio na minha mente a ideia de um curso bíblico organizado, gravado em vídeo, para ajudar países que não têm seminários, localidades onde não tem professores, não tem... Meu Deus, eu moro numa cidade privilegiada, mas muita gente não tem esse privilégio de aprender teologia. Ainda a internet não estava assim, né? Eu acordei naquele dia, organizei, criei toda uma sistemática. Mais tarde, quando eu fui fazer um dos meus cursos, eu fui fazer uma pós-graduação em didática do ensino superior, uma das coisas que eu mais estudei foi preparação de currículo e a outra coisa foi avaliação. Eu vi que eu estava no caminho certo na forma de montar o currículo, separando o antigo testamento, mas como era impossível no módulo da todo antigo, dividimos o antigo um. Antigo 2. Novo Testamento 1. Um, novo Testamento 2. Quando eu pensei em teologia sistemática, dois módulos não vai caber. Vamos fazer um, dois e três. Mas as matérias principais que um obreiro precisa para ocupar um público estão aí. Bíblia e doutrina, fundamentais. Novo, Antigo e Novo e teologia sistemática. Mas ele precisa de mais alguma coisa. Ele precisa ter uma noção de hermenêutica, saber interpretar a Bíblia. Mas ele precisa saber pregar, homilética. Mas ele precisa conhecer um pouco do pano de fundo histórico da Bíblia, geografia bíblica, história eclesiástica, costume judaico. Mas ele tem alguma coisa na prática, tem que evangelizar, mas ele tem que lidar com gente que pensa diferente, curso de seitas. Ele tem. E nós demos uma abrangência daquilo que é básico, fundamental. Costumes hebraicos, judaicos. Ora, como eles se vestiam naquele tempo, como eles escovavam os dentes, como eles trocavam de roupa, como eles to... como era a higiene, como era a saúde, como era a comida, como eram as casas, porque a Bíblia fala disso, porque a Bíblia, o que, que era esse negócio de filho esperar o pai morrer para poder seguir a Cristo, tudo isso tem uma história, nisso isso tudo, nós... na verdade, ele escreveu um o texto, mas quem deu aula foi uma pessoa muito bem preparada, é um grande hebraísta, pastor, é, é, é, é, é, é, Marcelo Oliveira ele é conhecedor profundo do futuro. cada professor, a maioria deles tem mestrado e alguns doutorado mas eles falam numa linguagem coloquial, simples como a gente está falando aqui para todo mundo entender ninguém está usando aquela linguagem acadêmica nada disso, as aulas são ilustradas e até dizer que a pessoa entrando nesse link que nós estamos disponibilizando ela ainda pode, é, é, é, depois, é, é, mais para o pro fundo da, da, da página, ela pode clicar lá numa informação, deixa eu ver qual que eu cliquei aqui, acho que é, é, é quando separa os cursos mesmo, as matérias individuais, uhum. e se não me engano, deixa eu ver se é isso, não, é antes de comprar, tem um Saiba Mais e ela tem acesso a, a, a poder olhar uma aula gratuita. É. Né? Eu então, queria pedir assim, para o Ricardo entrar aí Se você autorizasse o Ricardo sim. tem informações né? Esse aspecto técnico é mais com o meu filho com o Ricardo Será que ele pode entrar aí com a gente? Pode, pode sim, então nós vamos tirar o senhor da tela Um pouquinho, o senhor fica no stand-by ouvindo aí, eu Que daqui a pouco aí, eu encerro o com pronto. você volto, Pelo que eu estou olhando o, não, Ricardo não, tá o Ricardo está pronto surri... Ele já sorriu da nossa conversa E aí, Ricardo? Deixa eu... Agora sim. Está me ouvindo? Estou te ouvindo. Beleza. Paz do Senhor a todos que estão conosco aí. Paz do Senhor, pastor Luciano, pai. Amém, querido. Estão? Bom, antes de você falar e explicar, é, uma coisa interessante que você me contou também foi como vocês ainda puderam, com o, pelo volume de captação da venda desses cursos também investir é, na capacitação aí em, em, em terrenos missionários, né? Em países Sim. distantes, é, é, o que torna esse projeto ainda mais extraordinário, que além desse anseio de comunicar o ensino bíblico, ainda ter usado essa ferramenta para multiplicar para aqueles que também não podem. Mas fala para gente aí, porque eu, eu agora abri o, o site, e parece que eu não, não consegui me lembrar aqui o que, que era necessário para que... A pessoa, de repente, faça um test drive em algumas aulas, né? Eu, eu gostei muito. Em primeiro lugar, o seu pai ter organizado algo já fala tudo. Segundo, o Russell Chat dizer que está entre os, os melhores cursos, é, eu estava brincando com ele, se é o Pelé, ou se quiser pode até baixar um pouco o Zico, dizendo que você joga muito bem. É, <risos> mas assim, é, é, eu, eu acredito que o material realmente está muito claro, está muito didático, são 16 uhum. módulos. Com 13 é aulas cada que na minha conta dá 208 aulas ao todo é isso aí né é aulas aí. de 45 é isso aí. minutos cada uma é isso aí. então é isso aí. se a mente tiver é boa deve ser mais de 150 horas de aula é é isso mesmo olha o curso é assim eu, eu, eu posso falar porque eu sou um apaixonado por esse curso e as experiências que nós tivemos com ele se a gente for começar a contar aqui a gente vai até altas horas é, realmente, ele acima de tudo, além de um seminário, além de um curso teológico, um vídeo ele é, sem dúvida nenhuma, uma, uma fonte ministerial para muita gente. Eu conheço muitos colegas que hoje são pastores de igreja, são missionários no campo e que fizeram o um curso de teologia do ministério ID. É, para você ter uma ideia, pastor Luciano, quando eu fui fazer seminário, eu já tinha feito ID. Além de ter gravado, editado com a minha equipe e tudo mais e tal, eu parei um dia e falei assim, eu vou fazer o curso, fazer como se deve, como mando figurino e fiz o curso todo. E aí depois disso eu falei assim, eu vou o seminário teológico tal, porque eu preciso aprender grego, hebraico e tal. E fui o seminário teológico, fui fazer faculdade de teologia, eu já era formado em publicidade antes, fui fazer faculdade de teologia e quando eu cheguei lá, a secretária da faculdade, ela veio me atender e falou assim, você é o filho do, do Walter Mugneli? Né? Eu falei, sou... Ela falou assim, então, sabe por que, que eu estou aqui? Hoje eu trabalho nessa faculdade, mas eu me formei nessa faculdade. Eu falei, meu que bom, né? Ela falou, sabe o que, que me trouxe para cá? Uma vez o meu pastor montou um núcleo do Ministério Id dentro da igreja, na né, época a gente montava pequenas salas com fita de vídeo, aquela coisa toda. Ela falou que assim, eu, eu tinha 15 anos eu estudei no Ministério Id, foi ele que despertou meu anseio. Hoje eu sou formado em teologia e eu estou aqui como funcionário da, dessa faculdade me preparando para ir para o campo missionário. Então, a gente viu muitas histórias como essa. Por exemplo, é, todo, todo recurso que nós aferíamos com vendas de cursos no Brasil, e nós alcançamos praticamente todo o território nacional, graça, com a graça de Deus, é, nós revertíamos para países pobres, especialmente na África. Então, nós tivemos muito material destruído por é, grupos islâmicos extremistas que viam o nosso material. A gente mandava até lápis, caneta, junto com os materiais de livros e tudo mais. E quando isso chegou até. chegava. conseguia chegar até o povo, eles estudavam e eles mandaram muitas fotos para a gente. Eu me lembro de duas. Uma era uma foto e uma foi uma história que nós ouvimos. A história é que de dois irmãos que andavam seis horas por dentro da mata, em Uganda, para alcançar o lugar onde eles iam fazer a aula. Depois eles voltavam seis horas na mata de novo até a tribo hum. deles. E uma outra história muito interessante: essa foi uma foto que nós recebemos já anos atrás de um, um grupo, uma sala de aula na época que também se montavam salas de aula com toras de árvore e as pessoas sentadas é, nas toras com os livros na mão, os livros textos que a gente mandava para eles e a TV em cima de um carro. Acho que era uma Brasília, uma variante bem velha ligada à TV na bateria junto com o videocassete e aquela turma alegre fazendo aula oh. no curso do Ministério Público. De... Então são coisas assim que que, que, que, que, que, que para quem paga o preço, na é verdade fazem totalmente a diferença. E não Bom, a e, você, não. e você que fez um curso inteiro de faculdade teológico, é, pode avaliar aí a, a, a qualidade do, do ID. É, né? é verdade, é, um, é verdade. É um material é de alto nível, não é? Não, altíssimo nível, e assim, é, muitos é, os professores que nós temos no ID são professores do mais alto gabarito, e todos eles mestres ou doutores na sua própria área que, leciona, na área que lecionam, e não apenas conhecedores, mas homens com didática para ensinar. Isso faz toda a diferença, não basta apenas conhecer, mas é preciso ter didática para ensinar. Agora, é, no tempo que a gente vive, o, o senhor sabe, pastor Luciano, que o meu ministério é o plantio de igrejas, que eu, que eu tenho esse sonho, nos últimos anos, aí Deus nos deu a graça de liderar a abertura de 15 novas igrejas nossas em três anos e meio, e a gente precisa abreviar, e o ID ele é uma ferramenta fundamental para abreviar, hoje em dia não dá mais para falar, não eu vou parar, vou ver, vou fazer um seminário, se ele tivesse essa condição é ótimo, mas hoje em dia não se consegue mais, ontem eu estava falando com a Eixla, cantora, e ela começou a fazer o ID ontem, e ela chegou para mim e falou assim, eu só vou fazer se eu puder estudar em qualquer lugar, eu falei, Eixla, qualquer lugar, a hora que você quiser, do jeito que você quiser, tudo é... eu a sua forma, hoje ela me ligou de Curitiba, aí ela estava no aeroporto, e disse assim, já fiz três aulas, Eu estou aqui no aeroporto, aqui esperando o próximo voo, já fiz três aulas no aeroporto. Falei, tá vendo? Olha que maravilha, a pessoa consegue ter toda essa condição de estudar onde estiver e de fazer o curso da maneira que for. E isso é muito gratificante, porque você não perde tempo. A minha esposa, por exemplo, ela ia levar as crianças para aula de futebol no ano passado, e ela colocava, ficava lá, enquanto eles faziam aula, ela fazia duas aulas de vídeo no carro. Né? E assim cada um vai explorando. Muita gente faz no ônibus e tudo mais. É a maneira melhor de aproveitar o seu tempo aprendendo, estudando a Palavra de Deus. Até porque o Dr. Walter mostrou os livros, né? Esses livros uhum. são opcionais. A pessoa pode adquirir lá no site com facilidade. Mas é, quando a pessoa adquire o curso, pastor Luciano, a gente manda de graça todo esse material em PDF. Ela pode estar no país que for, no lugar que são, for, ela vai receber... São mais de mil páginas, né? Quase de duas conteúdo. mil, né? Quase ah. duas mil, setecentas, mil e uma coisa assim. E ela tem recebe gente, o material todinho. Tem gente perguntando aqui, eu estou olhando os comentários, uhum. é, se o curso é superior em teologia, não é esse nível. Mas eu, eu acredito, até se for falar Essa em é termos Essa é uma pergunta de... interessante. É, Essa é se for falar em termos de carga horária, não, não compre nem todas as matérias que o... Uma faculdade dessa exige sociologia, é. uma série de coisas, mas é, é, eu também pra não gosto de usar... Da... Para ser superior, precisaria ter 64 matérias, tá? com 120, 128 créditos O ID, até onde nós chegamos, ele é um curso de formação de obreiros, com nível acadêmico, sim, porque os professores são de nível acadêmico, o conteúdo é de nível acadêmico, o material é de nível acadêmico, sim. Agora a carga horária, não. A carga horária ela é uma carga horária diminuída exatamente pela brevidade da obra. Mas hoje, pastor Luciano, muitos ministérios pegam o nosso material e estão adotando oficialmente para os seus pastores, porque não dá mais tempo, só não dá tempo do cara ir quatro, cinco anos com banco de seminário. Não, faz o ID, faz no seu tempo que você vai receber uma carga muito grande, muito importante de informações. E, só que não é assim, ah, eu sou tiozinho, tudo está tudo certo. Não, para cada matéria, são três simulados online e uma prova online também. Então tem nota, tem tudo, tem tempo para fazer, é curso mesmo, não é... Não é, ah, eu assisti, achei legal o episódio, achei lá passando. Não dá, o não, camarada não passa se ele estudar direito. É outra, não passa, não. Outra coisa que eu gostei é que o curso é vitalício. A pessoa não tem pressão nenhuma. Ela pode fazer em três meses, seis meses, um ano, dois anos, três anos. Né? É que ela, quiser. ela pode que refazer. Que ela quiser. refazer depois de um tempo. Sim. É, eu, eu também gostei muito disso. Agora... É... E não somente isso, ela pode consultar. Ah, eu vou pregar sobre... Sobre, sei lá, Joel. Ela vai na aula de Joel, ela reassiste a aula de Joel, ela pega o um livro, estuda sobre Joel, ela vai ter todas as informações, ela está apta para entrar numa pregação. Se você sabe bem, toda vez que a gente vai pregar sobre um determinado assunto, um determinado livro, um determinada um determinado palavra, a gente é, quem... cai em cara no livro e, e vai até esgotar. Quem né? não prega não sabe o tempo que a gente gasta se preparando. É, você é verdade, se prepara imagino. tempo que você não vai falar. Exatamente. Não, assim, eu, eu, eu, no meu caso, eu, eu, eu fico 10, 12 horas preparando um sermãozinho de 40 minutos e eu vou lá. Depois que ele fica faz aquele, aquele esboço analítico gigante, a gente começa a espremer, espremer, espremer para acabei dentro do esboço aquilético. E no final, você desce do culto, derrotado, você fala: Meu Deus, eu deixei de falar tanta coisa. <risos> Não é verdade? Mas é isso, é isso esmero. Hum, é Ricardo é você me falou uma coisa muito interessante quando eu não, eu não lembro se foi semana passada foi retrasada que eu tive com vocês aí é, em São Paulo é, como já tá esse Aham. ritmo de fim de ano eu cheguei a pensar a gente começar a falar disso só em janeiro quando a coisa se retomando mas uma uma coisa interessante você me falou era o, o timing, né? Nós estamos uma virada de ano, onde muita gente está ali fazendo balanço, repensando o que vem é, é, pela frente. E, e eu realmente levei em conta, e você falou, a gente correu, né? Para para poder disponibilizar essa informação, para que as pessoas possam ter tempo, diante de, de entrar em 2021, né? tomar a decisão de fazer um investimento na vida delas. Aí tem gente que não tem tempo. Mas aí esses dias eu falei para alguém, vá lá no seu Netflix. Examine o seu histórico, é. descubra quantos episódios, quantas séries você assistiu esse ano. Porque às vezes você fala, são 208 aulas, né? Mas cara, eu, eu sei de gente que quando eles vêm com o relatório de espaço, todo céu, é todo dia um episódiozinho, né? É. De chega no fim do ano, 365, fora o dia que a gente se excede e acaba vendo um segundo. Então assim, se a pessoa realmente tem esse anseio de conhecer a palavra, né, é, um, é um dos melhores cursos com começo, meio e fim, que eu conheço nesse, não apenas nesse formato com a facilidade de ser adquirido eu sei que vocês estão é, é, além de estar tá dando um bom desconto aí parcelando isso mas eu, eu, eu acho que, o, que o, o mais importante aqui é a gente falar aí da qualidade não só Sim. a qualidade de produção Sim. de acompanhamento, mas a qualidade teológica né? é, um, é um investimento, pastor Luciano uma coisa que a gente estava conversando eu gostei muito que o senhor disse é que o Id, ele coloca o aluno num trilho vamos, vamos, vamos raciocinar juntos vamos entender como é que funciona a coisa tem começo, meio e fim no estudo teológico, não fica um assunto solto é muito comum o pessoal fala, ah, eu vou estudar escatologia, fala, mas, meu querido, você tem que fazer antes, você tem que ter um panorama do Novo Testamento, você vai para escatologia, você vai entender muita coisa. Ah, a pessoa não, não entendeu a soterologia, ela não é, entendeu é, a eclesiologia. É, é, é, é. Exato, vai querer entender a escatologia, não funciona. Então o que, que acontece? Para isso você tem que ter um preâmbulo de Bíblia para depois poder entrar firme na doutrina, e aí ter, eu tenho que entender, porque tem coisa que é histórica, você tem que fazer um pouquinho de história, mas aí Jesus subiu daqui, desceu para lá, mas pera um pouco, se você não sabe geografia, você não sabe o que é o subir, o que é o descer, né? ah, ele subiu para para Galiléia, ele desceu para a Judéia, mas que raio é de desceu para a Judéia, se a Judéia está no meio do país? Não, é porque o sul do país é deserto, então a pessoa precisa ter um preâmbulo de geografia, para poder entender como as coisas funcionam. Agora, algo muito interessante que o senhor disse é exatamente sobre esse trilho, né? O ID vai começar, a falar, é assim que você estuda, é desse jeito que funciona. E o vídeo, a aula em vídeo vai te conduzindo, o material escrito, né? Você vai poder repor, entender tudo e depois os simulados, para ver se você aprendeu, se entendeu como foi, como não foi. Ah, o ID dá certificado sim, tá? Ah, então isso é muito importante, muita gente pergunta a respeito disso. Agora, eu não sei, pastor Luciano, se, se é algo. É, é, que se, eu, particularmente, acho um investimento importante por isso a gente facilitou demais. Então, a pessoa, além de tudo, ela pode adquirir esse material vitalício, pagar em 10 vezes sem juros. Já pensou comprar um curso, pagar em 10 vezes sem juros, um negócio com 208 aulas? Agora o pessoal deve estar achando que é caro, né? O pessoal deve estar achando que o, que o valor é muito grande. O que, que o senhor acha? A gente conta o valor. Ponto, desconto ou não? Espera, deixa a pessoa procurar lá para saber. Olha, a pessoa também pode procurar lá e a gente pode acabar cedendo aqui contando. <risos> <risos> o... eu, eu, eu, eu vi gente fazendo perguntas aqui sobre se isso depois pode ser abatido em crédito, em outro curso. Tudo depende do curso, gente. Tem, tem pessoas Sim. que levam em consideração. Eu, eu gostaria de dizer o seguinte, se você quer um diploma universitário, pegue outro caminho se você quer uma boa capacitação para um o ministério que vai te embasar é, eu particularmente acho que para quem quer o ministério é muito mais importante do que só preocupar em ter o diploma é você ter um bom conteúdo né Sim. então isso me chamou a atenção é como como a gente isso para ter um uma, uma formação superior ele teria é, é, que ter o equivalente a quatro aulas dessas por noite, por pelo menos cinco períodos por semana, quer dizer, é, é uma grade muito maior. Mas eu não gosto de usar o termo que alguns usaria de chamar isso básico, né? Porque o básico parece que reduz, mas é o, é o fundamental, é o essencial, é o principal, é o começo de tudo para qualquer crescimento posterior é, é, na teologia. Então, é, acredito que quem está muito focado em uma formação, né, talvez possa pegar outro caminho ou achar talvez escolas que que tenham parcerias eu conheço várias que quando analiso o conteúdo de alguns cursos eles levam isso em consideração mas eu não usaria isso como argumento para convencer ninguém não né o material é vai trazer crescimento espiritual vai trazer capacitação ministerial eu acho que esse é o ponto alto eu sei que tem um, um certificado no final para quem conclui né Sim. mas o mais importante não é o certificado né até porque quando você fala de, de né, ensino a distância, você tem pessoas que vão comer, mastigar aquilo com calma, tem gente que pode ver correndo. Então, o aproveitamento vai depender muito da dedicação de cada um. Agora, é uma ferramenta que de fato vai ajudar muita gente. Então, a que gente, tem um monte como de gente vai... aqui no chat. Tem muita um gente aqui no chat falando, olha eu já fiz o curso há nove anos atrás. Olha, eu fiz o curso, é muito bom, gostei bastante. Tem bastante aluno do ID aí falando que já fez o curso. E, e, e esse pessoal aí é interessante, né? Porque corrobora com isso que a gente está falando. Eu também. Tá. Ricardo, eu sei que as pessoas podem entrar lá, e escolher fazer uma matéria só. Ah, sim. Elas podem escolher fazer um módulo só. Ah. Minha recomendação é que a pessoa faça o um investimento no curso completo, sim. mesmo se ela precisar de mais de um ano para fazer. Porque é o seguinte: é, eu ofereço esses cursos, eu tenho esse menu à la carte na nossa escola. Mas o que as pessoas estão sentindo a maior falta é qual é a construção, por onde eu começo. Né? Como você disse, às vezes alguém já quer começar na escatologia porque tem dúvida, mas ele não tem fundamento para aquela construção. Isso. Então, se eu puder aqui dar uma opinião, eu recomendaria o curso completo. Né? Então, assim, é, me parece que quando a pessoa faz uma matéria só, ela tem 20% de desconto. 20% quando, de desconto. É, pode quando ela fazer faz um, um módulo... Quando é só um é. módulo, que são quatro matérias, é 30%. Mas a melhor opção, além de conteúdo e de desconto, é o curso completo. Né? São quatro então, módulos, 16 matérias. quatro módulos, 16 matérias, Isso. e cada uma das matérias com 13 aulas é, de 45 minutos. Eu realmente gostei. Antigo, me ainda ajuda ainda a... Perguntado aí se ganhava algum bônus para algum outro curso, ainda ganha... Uma primeira parte do nosso curso de escatologia, tão falada escatologia, a pessoa ainda ganha um bônus para esse curso pela ela matar um pouquinho o, o, o gosto da, da escatologia. Pastor, repassando aqui ah. uma matéria com 13 aulas, tá, e todo o conteúdo escrito, as provas, tudo direitinho, vamos fazer com 20% de desconto e dividir em 3 vezes sem juros, tá? de R$ reais se fizer uma matéria. Se ela resolver falar, não, vou fazer, vou, vou, vou pegar e vou fazer logo um módulo, ela vai fazer, por exemplo, antigo... Aí são gestão. quatro matérias no módulo. Quatro matérias. Ela pode optar, tem quatro tipos de módulo, né? O ideal é começar pelo começo, né? começar pelo fique e embola um pouco a coisa. Mas ela vai optar. Então ela vai ter, esse módulo custa r reais, a gente vai dar 30% de desconto, cai para 350 e. Cada um pode fazer, dividido isso em até 10 vezes sem juros no cartão. Tudo incluído um módulo que é equivalente ao livro inteiro desse aqui. Ó. Esse livro aqui, por exemplo, é o módulo 1. Tá? E ele tem aqui, vamos ver, 412 páginas. Você vai receber todas essas 412 páginas em PDF. Se quiser comprar o livro, a gente dá um desconto de 25% na compra do livro. Também não tem problema. Agora, a melhor opção, sem dúvida nenhuma, é ganhar 50% de desconto comprando o conteúdo completo com os quatro livros, tá? Essa é o ideal. Custa 16 matérias. E vai ficar por R$ 999, dividido em 10 vezes, de R$ 99,90 por mês. Então, compra e pague 10 vezes sem juros. É muita tá muito amplo esse desconto. Está é, muito até... bom, muito favorável. Eu até acabei pedindo para você falar, normalmente a gente evita falar de preço, mas a pessoa ah. vai chegar lá, vai ter opções diferentes, eu acho que é importante Sim. ela saber o que está diante dela. É, eu, eu, de fato, vim com essa convicção depois da nossa última conversa, né falei... Pro, pro pessoal da nossa equipe falei, olha, nós, nós vamos divulgar o que não seja só aquilo que a gente tem e oferece, porque, uhum. porque é bom porque vale a pena, porque oferece bom. aquilo que nós não oferecemos nesse momento, eu vi alguém perguntando se eu vou dar aula é, pode ser que no futuro a gente acrescente isso, matérias isso, na é, verdade nesse, isso era um segredo mas nesse <risos> momento essas matérias elas já estão todas prontas, gravadas é, eu não dou aula mas eu já avaliei é, uma boa parte ah, das aulas e dos professores e realmente. Deixa eu falar um pouquinho sobre a aula, Eu, eu recomendo. Dentro, dentro do material de vídeo, por exemplo, assim, a gente está tendo uma aula, vamos dar um exemplo de geografia bíblica. Acontece, de repente, de, de, do professor precisar de um mapa, a edição coloca um mapa, mostra o caminho, ah, vamos falar das assim, viagens de Paulo, vai aparecer, isso aqui. Então é extremamente didático. Todos os textos na tela, todos. Ah, mas está com a Bíblia, com isso, com aquilo, não precisa, dá para estudar no ônibus. Né? Ali, bonitinho, com o seu fone Todos os inscritos vão estar tá na tela Todas as informações importantes vão estar tá na tela Leituras bíblicas na tela Ah, vai fazer uma citação em grego Vai aparecer na tela Vai fazer uma citação em hebraico Vai aparecer na tela Mapa bíblico lugar é, que, é, que precisar mostrar ah, eu estou falando de um determinado monte O professor quer ilustrar o monte Ele mostra o monte na tela A aula é ilustrada inteira De ponta a ponta A gente estava falando do Dr. Ched nós gravamos do Dr. Shedd há muitos anos atrás, né? E para essa nova versão do curso, agora que a gente está lançando, Deus nos deu a graça de remasterizar alguns trechos, olha que maravilha, das aulas de Novo Testamento do Dr. Shedd. Em todas as aulas ele entra para dar uma opinião sobre aquele determinado assunto, pelo menos uns 3, 4, 5 minutinhos. Tem Dr. Shedd na é aula ajudando aí em todo o Novo Testamento, de ponta a ponta. Ou seja, todos os livros do Novo Testamento, ele dá uma opinião, ele dá um parecer pessoal dele. Isso é uma, uma coisa que a gente se alegrou demais Não. de conseguir levar um material. É, é fantástico. Eu quero encorajar as pessoas, né, antes de virar o ano, quem assistir esse vídeo gravado, logo depois de ter virado, ah. né, a, a se determinar. Né, é uma decisão que cada um tem que tomar, tem que correr atrás. É, eu cheguei a ficar na fase de adolescência dois anos, sem assistir um filme, né, Uau. porque eu trabalhava, estudava, tinha o ritmo da igreja, e se eu não cortasse, não sacrificasse algumas coisas, eu não teria tempo para entrar na Bíblia e na oração, como é. eu sentia necessidade. Né? Em 2018, é, eu, eu preparei, escrevi três livros, né, o, o, o Até Que Nada Mais Importe, o Maturidade, e a, no meio foi o Impacto da Santidade. Eu fiz as contas... É, de janeiro a novembro, até terminar isso, eu assisti três filmes wow. nos 11 meses. Só em dezembro, quando chegou as férias, meu filho veio me visitar, aí eu comecei a sentar. Então, assim, às vezes a gente tem que tomar decisões. Né, de, de sacrificar coisas que a gente pode ficar sem e priorizar aquilo que não poderia ficar sem. Então, eu, eu quero fazer um, um, um apelo a quem está nos acompanhando. né Você que de fato tem essa paixão, tem sentido um chamado de Deus, entende a necessidade de preparar, mesmo se não vai ser pregador. Eu, eu quero. As pessoas perguntam, Luciano, você começou a estudar a Bíblia porque tinha que pregar? Eu digo, não, eu comecei a estudar porque eu queria viver. Depois que eu estava vivendo e vendo funcionar, eu comecei a ter o desejo de contar para todo mundo o que eu descobri. né? Então, assim, eu acho que essa coisa de só vou estudar, né? Se eu tiver que pregar, significa que a pessoa ela decidiu limitar o próprio relacionamento dela com Deus. Então, esse entendimento bíblico não é só para quem vai para o ministério, mas obviamente vai ajudar muito quem vai para o ministério. Algumas pessoas estão perguntando aqui a respeito do link pastor fala de novo ele tá na descrição do, do, do YouTube é sempre na descrição do YouTube no na bio do do, do Instagram, Instagram. É, nós acho que colocamos o ele nos, nos comentários também, né? tiver como fixar tem o, o QR Code na tela dependendo ah. de onde a pessoa estiver assistindo pode apontar a câmera do celular a pessoa pode entrar lá no no, no orvalho.com clicar no banner, são várias opções, né? Ou ela ainda pode é, digitar o, o link, né, que é o o um de ó, ministério é M de ó. ministério com ID. Você tá testando aí o QR Code, né, que eu vi seu, a sua a sua câmera apontando. Ó, já foi aqui, ó, facinho, ó. É, então é eu acho que o caminho, o caminho tá bem fácil por esses por esses métodos aí e nós, nós também depois, posteriormente, é, vamos divulgar informações a respeito disso nas, nas redes sociais, né? mas eu, eu sei que alguns vão querer resolver logo, então pode entrar lá, o restante das informações está lá, né? ao mesmo tempo que eu quero encorajar, às vezes, o desconfortável de parecer que, que a gente tem necessidade de vender. Eu vi nisso uma ferramenta é, é, que vai abençoar muita gente, além daquilo né, que já... São, são tantos milhares de alunos aí não só do Brasil mas de fora que já fizeram mas acredito que é um um conteúdo que as pessoas deveriam ser exposta deveriam conhecer tem gente que tá assistindo talvez não vai fazer mas vai divulgar para alguém né que tá interessado então fica aí a nossa recomendação Luciano, eu fiz uma conta aqui se a pessoa tomar essa decisão agora ela fizer esse investimento e começar imediatamente o curso porque se ela tomar a decisão agora ela já pode começar o curso imediatamente fazer hoje ela começar a fazer e ela fizer um esforço de estudar duas horas por dia neste período de férias agora entrando março estudando duas horinhas por dia tá? duas, fazendo duas aulas duas aulas três aulas por dia ela se forma em março olha só em março ela fizer 20 aulas por semana, que são aí, em média, 3, 4 aulas todos os dias, de segunda a sábado. Vou colocar 4 aulas por dia, vai. de Segunda a sábado, ela vai, ela vai gastar 3 horas. Ela se forma em 3 meses. Pensa, metade de dezembro que nós estamos. Janeiro inteiro, fevereiro inteiro, metade de março, o camarada está formado em teologia com uma bagagem fantástica para poder atender o Ministério, para poder corroborar com as suas pregações, para poder ganhar conhecimento. Então assim, ah, mas o pastor, dá para fazer mais rápido, dá para fazer mais rápido. Ah, posso fazer no meu tempo? Claro que pode. Como o senhor disse, dois anos, três anos, quatro anos, ou dois meses, três meses, quatro meses. A é, pessoa eu, que lança, eu lançaria um desafio para a pessoa tentar resolver isso em 2021. É. Eu, eu pode eu fazer? É... é... Pode fazer lento, eu fiz a conta aqui mesmo, 16... Matérias com 13 aulas, são 208 aulas. Aí Eu multipliquei pelos 45 minutos, descobri o tanto de minuto, dividi por 60. Chegamos em 156 horas. Beleza. Dividi duas horas por dia, a pessoa faz isso em 78 dias. Uau. Né? Então, assim, ela decide é, é, o tempo e o ritmo. Né? Mas vamos imaginar, é, em, em vez de, de, de 75, seja 150, ela resolve no semestre. É, é, ou... ou parcelando isso ainda, né? Para três horas por semana, ela vai fazer o curso todo dentro do ano. Então, é. eu quero mesmo deixar esse esse encorajamento, né? Ricardo, muito obrigado aí pela disponibilidade tanto obrigado, sua, como seu Luciano. pai. Muito obrigado, é, de... Pastor Luciano. E é isso aí. Eu louvo a Deus por pessoas que têm olhado com carinho para essa nossa geração. Eu sou pastor já há alguns anos. Eu vou comemorar pela graça de Deus na semana que vem, 17 anos de pastor Eu né? pessoal fala foi consagrado no ventre né? mas não, eu só essa cara de menino mas já passou o tempo aqui. E, e Deus tem levantado é, jovens e na frente de igrejas nas, eu estava vendo hoje no, no nosso almoço de confraternização com os nossos pastores, que a grande maioria tem entre 28 e 35 anos então Deus tem feito grandes coisas Deus tem aberto portas e são pastores que lideram Rebanhos aí de 200, 300, 400 pessoas E Deus tem tem, tem, é, tem sido bom para nós e, e, e materiais como esse, não somente como esse Na semana retrasada o senhor teve comigo Tá aqui o livro que eu tô lendo né? eu ganhei da sua mão E, e, e é assim que as coisas vão funcionando O mencionou os seus três livros escritos Graças a Deus eu já debrucei sobre os três Ganhei das suas mãos também Pude lê-los e fui muito abençoado, pude fazer o seminário Impacto da Santidade, né? já estivemos juntos, já estivemos juntos em outros seminários também, Deus tem levantado pessoas é, desse gabarito, como o pastor Paulo como o senhor e como tantos outros, que essa geração tem se alimentado, e eu louvo a Deus porque vocês não, tem a, a, não estão abrindo mão na nossa geração, em oferecer materiais excelentes, em oferecer conteúdo excelente e não desistir de muitas vezes que a gente sobe no púlpito e prega e a coisa não sai como deveria e estão sempre ali eu mesmo já cheguei pro meu pai e falei assim pai, e aí, como é que foi a mensagem? Ele falou hoje podia ter sido melhor, né? E aí vai lá e ajuda <risos> e tá? e aí, uma vez eu cheguei para ele e perguntei assim pai, o senhor não falou nada hoje, como é que ficou? Não, Prestou, hoje prestou. Se não tivesse prestado, eu falava, mas prestou, então tá tudo certo. E assim a gente vai caminhando e Deus vai dando graça aí, a gente vê quando usa a galera dessa nova geração. todo a Deus por pessoas como o irmão, como o, o meu pai, como tantos outros que tem aberto o caminho para que a gente possa ter materiais de excelência, para poder estudar e para poder caminhar, porque nós temos uma, um dever de levar esse legado enorme dos próximos anos que vocês estão entregando na mão da gente aí, em nome de Jesus. Deus abençoe, Pastor Luciano, mais uma vez. Amém. Eu queria chamar o pastor Walter, um finalzinho, para dar um spoiler aí. Estou de volta. Então tá, pastor, a gente Muito queria bom. que o senhor orasse para terminar. Diz que live boa é aquela que você não vê o tempo passar. Eu levei um susto aqui, é e é. quando eu vi que nós já estamos a uma hora e vinte, Puxa, e, parece, e parece que foi tão pouquinho tempo. É, antes de pedir para o senhor orar e falar qualquer coisa que você queira, para arrematar aí, como, como o pessoal costuma dizer, as considerações sinais, é, eu queria dar um spoiler, porque nós estamos numa conversa para publicar aí pela Orvalho um livro seu. Né? Já logo no, no começo do ano, eu achei um material assim muito interessante, que merece a gente fazer barulho, né? que é um material que fala da crise como um processo que Deus usa. Né? É, é isso mesmo, o, o subtítulo, o processo? assim, crises, opor, é, crise, oportunidade, Oportunidades. Deus, né? oportunidade, oportunidade, é. né? Na verdade, essa palavra oportunidade sempre está muito ligada à crise, né? E vamos ver se a gente conserva esse título, se a gente vê outro, fica melhor, né? Na verdade, a gente está pensando em crises, por isso que são várias crises, né? Hum. Esse ano nós vivemos, estamos vivendo uma crise mundial muito grande, e isso tudo né, tem que... Tem que haver caminhos para orientar, para tranquilizar as pessoas. E a palavra de Deus tem muito o que dizer sobre isso. Né? Ela cita muitos exemplos de crises. Né? E, graças a Deus, a gente encontrou essas coisas e está aí compartilhando com o povo de Deus. Né? Eu falo essas coisas assim, parece que é tão simplesinho, mas eu dei uma olhada no material já, é, é, eu achei fantástico. Né? Em primeiro lugar, é. não concentrar, a gente estava falando de macrovisão a maneira como você foi somando as crises diferentes que é. a Bíblia apresenta, e não foi exaustivo mas foi bem abrangente né? eu achei assim, fantástico então eu já vou deixar o pessoal curioso mais para frente a gente fala desse desse livro né? e eu tenho certeza que vai abençoar muita gente então o senhor fica à vontade arrematar com o que quiser, orar e nos abençoar, muito Amém, obrigado por ter participado dessa conversa, a gente tem que promover essa cultura de estudo da palavra, é. de estudo é. bíblico, eu acho que foi muito enriquecedor, mesmo para quem não tiver o interesse de fazer é, é. É, o curso que apresentamos, que é uma excelente ferramenta, eu acho que a própria conversa já ajuda a gente a repensar muita coisa, então muito obrigado pelo seu tempo, pastor. Eu que agradeço mais uma vez, agradeço, irmão, agradeço a todos os irmãos, amigos, os seguidores do Pastor Luciano que estiveram conosco até agora. Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês. O convite está aberto, os irmãos procurem aí as, as redes sociais que o Pastor Luciano oferece para buscarem aí né, uma oportunidade de cursar. Esse tempo passa tão rápido, né? É um tempo que a gente tira da televisão para se focar aí no estudo da palavra de Deus, vai valer tanto a pena, vai valer muito a pena mesmo. Meu filho Ricardo citou tipo, exemplo, nós teríamos muitas histórias para contar, mas lindas, de pessoas que hoje estão servindo a Deus à frente de grandes ministérios no Brasil e fora dele. Nós atingimos cerca de 23 mil alunos. Isso já é o que são os que já se formaram conosco Muitos, muitos estão aqui nos acompanhando hoje tá? Deus abençoe grandemente a cada um dos irmãos Muito obrigado, pastor Luciano, pela sua amizade Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua chamada E pela maneira como Deus o tem usado Para edificação do corpo de Cristo Essa preocupação que nós temos A única vez que Jesus pediu oração foi para a Seara, e a única vez que tem um pedido lá do Filho de Deus, eu atendo esse pedido, todo dia eu oro, Jesus, assim, não, Jesus tem um pedido de oração aqui, vamos lá, olha, vou dar o Senhor na Seara, para quem vier para para a Seara, série grande, sobre grande, um pouco, e eu estou todo dia falando, pai, tem um pedido aqui de um moço aí, é teu filho, ele pediu para falar com o Senhor, sobre esse eu e eu não estou estourando pela Seara, estou fazendo alguma coisa para contribuir com o pai, nesse trabalho, de preparar gente né? para esse serviço. O serviço de Deus é maravilhoso. Muito obrigado, pastor Luciano. Nós vamos orar agora, vamos pedir uma bênção de Deus, todo especial para esses irmãos queridos que estão conosco até agora, tá bem? Amém. Pai querido, Pai de amor, nós louvamos aqui ti uma tão rica oportunidade de compartilhar trechos da tua palavra, de refletirmos sobre a importância do estudo, e a gente está se perdendo, às vezes, com encantos no caminho, sem olhar para aquilo que é essencial. Graças a Ti pelo ministério do pastor Luciano virá, pela maneira como o Senhor usa, pelo seu zelo em buscar na Tua palavra, detalhadamente, em esgotar um assunto antes de levar isso para o Teu povo. O Senhor tem usado grandemente. Da mesma maneira, o Senhor tem usado o Teu servo para escrever e para apresentar livros e materiais de outros colegas que têm se esmerado no conhecimento da Tua Palavra. Graças a Ti pelo Ministério Orvalho, graças a Ti por essa equipe que trabalha com ele, graças a Ti também, Senhor, porque o Senhor falou comigo, o Senhor deu nas nossas mãos a responsabilidade de fazer o I, de gravar e de termos já alcançado muitos alunos, mas ainda é muito pouco, o Teu reino é muito grande, o nosso sonho não é alcançar 20, 30 mil pessoas, mas milhares e, sabe, milhões de pessoas para aprender e manejar bem a Tua Palavra porque no mundo que vivemos, precisamos disso Abençoa cada irmão, cada irmã que esteve conosco até agora dá a todos uma noite de paz, uma noite de repouso segura em nome de Jesus que a Tua graça nos cubra, Pai no nome precioso do Teu Filho amado Amém, amém, Senhor de Deus Amém, amém. O senhor estava orando, eu estava me lembrando daquela declaração de, de Amós, né? acho que é Amós 8:11, onde o senhor diz, eis que vem dias, diz o senhor, e que enviarei fome sobre a terra. Não fome, Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do senhor. Né? Isso tem sido uma oração é, é, que eu tenho feito pela nossa geração, que haja um despertamento para ouvir a palavra do senhor, para procurar é, é, crescer nela e entendê-la. Então, espero que a gente possa ser contribuído para provocar um pouco os nossos irmãos nesse, nesse desejo e nessa direção. Obrigado, pastor obrigado. Walter. É, Deus abençoe. Ricardo, também, muito obrigado pelo, pelo seu tempo, por estar conosco aí. E a cada um de vocês estava sintonizado. Orvalho.com é o um Ministério de Ensino ao Corpo de Cristo. Atuamos em quatro frentes principais. A edição e produção de livros